Quando partir, estou partindo, mas não levarei nada, mas eu deixarei pros irmãos essa parada. Eu dedico a parada de coração para vocês, então ouvem a canção Quando tava sozinho, ninguém me apoiou Quando pedi ajuda, ninguém me ajudou Tenho poucos amigos quais considero, irmão. Se um dia eu errei, então te peço perdão. Amigos que neles eu confio chamaram a minha rima de arte. Mas os falsos nem mereciam essa parte. Quando partir eu estarei no céu, mas eu nunca esquecerei que o mundo comigo foi cruel. Eu escrevi essa poema aí de coração. Quando morrer espero que esteja presente em algum coração. Eu já vivi nesta vida até não puder mais continuar Eu já sofri nesta vida até não puder mais aguentar Estou partindo, mas deixarei esta rima com a minha maior dedicação Escrevi essa poema com todos os sentimentos que estão dentro do meu coração Várias vezes eu caí só para me levantar Várias vezes eu sorri só pra não chorar Mas eu nunca vou desistir até o alcançar. Antes de ir embora, será o que o meu sonho vou realizar. Ninguém se importava comigo quando estava vivo escrevendo a canção. Porque todos se importaram comigo só depois que meu corpo entrou no caixão Quando tava sozinho no caminho não encontrava ninguém Mas será que um dia eu estarei no coração de alguém? Quantas vezes eu pedi ajuda, mas ninguém quis me ajudar Mas quando partir, será que alguém vai me lembrar?